E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós terminamos falando a respeito da equivalência da moeda de um real. E nessa aula, nós vamos continuar desse ponto. Agora, você consegue montar um real apenas com moedas de 25 centavos? Então, eu tenho aqui a minha moedinha de um real. E se eu colocar uma moedinha de 25 centavos, ainda não vai chegar nos meus 100 centavos, ou seja, no meu 1 um real. Eu tenho que colocar mais uma moeda de 25 centavos. E 25 centavos com 25 centavos, dão 50 centavos. Ainda não cheguei nos meus 100 centavos, que é R$ um real. Então, eu tenho que colocar mais uma moedinha de 25 centavos. E 25 centavos com 25 centavos são 50 centavos. Com mais 25 centavos, são 75 centavos. Eu ainda não cheguei nos meus 100 centavos. E, por isso, eu tenho que colocar mais uma moedinha. E, quando eu faço isso, eu tenho 25 centavos mais 25 centavos, que dão... 50 centavos. Se eu juntar isso com outra moedinha de 25 centavos, vai dar 75 centavos. E se eu juntar com mais uma moedinha, isso vai dar um total de 100 centavos, ou seja, R$ um real. Então, eu sei que R$ um real é a mesma coisa que quatro moedinhas de 25 centavos. Observe que eu também posso fazer isso com outras moedas. Por exemplo, a moeda de 50 centavos é a mesma coisa que duas moedinhas de 25 centavos. Então, duas moedas de 25 centavos é a mesma coisa que uma moeda de 50 centavos. E, necessariamente, eu não preciso utilizar as moedas de valores iguais. Eu posso fazer essa combinação utilizando moedas de valores diferentes. Por exemplo, você poderia ter um real com uma moedinha de 50 centavos, uma de 25, uma de 5 centavos e duas moedinhas de 10 centavos. Isso por quê? Aqui, eu tenho 50 centavos. Se eu juntar com 25 centavos, eu tenho um total de 75 centavos. E se eu juntar com uma moeda de 5 centavos, eu fico com um total de 80 centavos. Se eu juntar mais essa moedinha de 10 centavos, eu fico com 90. E se eu colocar mais uma moeda de 10 centavos, eu fico com um total de 100 centavos. E nós sabemos que 100 centavos é a mesma coisa que 1 um real. Então, isso é equivalência entre moedas. Eu posso representar um valor através de diferentes valores, ou seja, através de moedas com diferentes valores. E voltando para o exemplo da Laura, ela comprou duas casquinhas com uma bola. Isso deu R$ reais. E nós vimos que ela pode utilizar três moedas de R$ um real, ou então duas moedas de R$ um real e duas de 50 centavos. Será que é possível ela utilizar moedas com outros valores e pagar as duas casquinhas de R$ 1,50? Eu poderia utilizar uma, duas, três, e quatro moedinhas de 50 centavos, mais duas moedinhas de 25 centavos, e cinco moedinhas de 10 centavos. Isso porque e 50 centavos com 50 centavos é a mesma coisa que um real. E aqui, eu tenho 50 centavos com mais 50 centavos e eu tenho outro real. Ou seja, aqui eu tenho 2 reais. E para chegar a R$ reais, ainda falta um real. Mas, olha, 25 centavos com 25 centavos dão 50 centavos. E se eu juntar isso com as moedas de 10 centavos, nós temos 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos, 90 centavos e 100 centavos. Ou seja, isso tudo aqui é R$ um real. E um real daqui, com um real daqui, com um real daqui, dá um total de R$ reais. Ou seja, a Laura pode utilizar estas moedas, essas aqui, ou então, essas aqui. Claro, existem outras combinações possíveis, né? mas o mais importante é que você entenda o que é equivalência de valores entre moedas. Ou seja, eu posso representar a mesma quantidade de várias formas. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!